vamos jogar ao quente e frio com esta tanto, Escondemos. Quando está perto, digo que está quente. Quando está longe diz que está frio. A mamãe vai contar agora um. Eu vou esconder a peça. Está quente, está quente. Está quente é porque está ali, tonta. E agora cá estamos marco Paulo. E a Madalena está ali a almoçar, que ela de hoje quis ser independente. Já está na adolescência. This is Marco Paulo in the house! Ai que pãozinho! a drink. Eu adoro esse pão mesmo. Hum, este é aquele tipo de pão que sai de um tempo. As suas bocadinho. Bem, entretanto, estivemos a pintar aqui o quarto da Madalena. Ele não vai ficar assim com esta disposição, mas enquanto está assim, não me falta dar uma segunda de mão nesta calha e depois tirar o papel à volta. Mas eu vou aproveitar que já estamos aqui em pinturas para pintar algumas partes de branco, tipo aqui estas paredes. Pronto, em câmera se calhar não se nota muito, mas estas partes assim parece só sujas, mas já não sei, está assim um branco já. Então pronto, já pintei este bocadinho aqui e isto só com umas pinceladas já melhora bastante. O meu Televão está a guardar, de onde, Maria Papoila? Está lá minhas costas. Olha, o que é que estás a fazer? O hum? que é que estás a fazer? Então, agora estou a pintar esta parte toda branca, porque já estava assim a precisar de ser pintado. Pôr uhum. na primeira de mão. Tá. Pois, quando é jornada a fazer, portanto está que nos encostei com alguma coisa. Está mais trabalho porque tem as suas todas, portanto é preciso pincel. Admito que gostas. Ah, Hã? que eu gosto, não pintava. E Ia estar aqui contrariado e infeliz, não? Ah, não, mas é uma coisa que efetivamente tens é mesmo muito gosto. Sim, acho divertido. Que tal? Muito presente. muito presente significa tocar, a interagir. Tá bom, podes pôr na parede outra vez. Está ótimo. Vais ir à tua vida. Que bom, espetinho, o que temos aqui? Uma espuminha maravilhosa feita com. Mostra. Que beleza! E como é que isto se chama? Isto é um. Olha como é que isto se chama, a Erochino. Erochino. É isso. É, eu estava só a ver se te Podes pôr um maniquinha no meu café, é só, é só para o teu. Estou super curioso para experimentar, por acaso, no outro. Com o outro novo. Bota aí sim. está a fazer os cafés. tem é impecável. Olha para isto. Um cozinho está um pouco desarrumada, da Baby. E este dado um jeitinho. Ai, ai. Não achas? Eu acho que espero muito sabe? Para, para lá, please. não quero. Obrigado. Olá a todos, bem-vindos a mais um vlog no Natal. Não vou ser vídeos todos os dias, mas vou fazer alguns vlogs para que vocês possam acompanhar este último mês do ano já que este ano foi assim, uma pequena grande aventura uh, <risos> Espera, já, mas já te deixamos dar E agora, uh, para contextualizar um bocadinho, Nós tivemos agora este fim de semana uh, prolongado em casa com a Madalena. Eu aproveitei para pintar esta parede e ela dormiu connosco agora durante estes dias porque estava aqui um cheiro muito agradável no quarto Compramos esta caminha nova, que já é uma caminha de quê? vamos estar, para filmar Pode, claro ah, vais levar a mesma câmara Ok, agora vira a câmera ao contrário só ninguém ninguém me vê Bem, eu tive A, a mãe e o pai comparam A minha cama E eu pus as almofadas A mãe e o pai Puseram E entretanto hum, Tivemos a, a preparar isto tudo Nestes últimos dias Eu vou deixar aqui alguns momentos yeah. Uh, e não filmei mais porque tivemos a pintar e assim então acabei por uh, estar sempre com as mãos sujas em tinta e assim e foi isto Fanta, para... um batom. eu vou mostrar isto um batom isso é um batom? é um colchinho malta! eu tenho um pincel muito bem e uma esponja eu estou a ficar super gira. Gosto imenso, esta maquiagem, Madalena. Agora falta alguma coisa? É. Tomando aqui o quarto, está assim. Este cor-de-rosa é muito gira, é um rosa velho. E ainda vão para aqui papel de parede que eu já encomendei. Uh, vou pintar aqui com papel de parede até mais ou menos aqui à altura do interruptor, eu acho. E papel de parede até aqui depois vou pintar deste rosa aqui, deste rosa aqui. Ainda estou indecida se pinto ou não pinto a porta, portanto, não sei ainda. Bom dia! Bom dia, malta! Já vi um café, já arrumei a cozinha. E agora vamos me para ficar em casa, porque hoje é sábado. E... e é isso. Pronto. Bem, entretanto, não sei como é que vai ser este ano de Natal. Não sei se como é que vai ser o vosso. Por mim, não ia para lá nenhum. Sigo em casa. Porque chega o Natal e eu sinto que andamos todos, pelo menos eu e a minha família, acabamos por ter aqui bater à porta todas as capelinhas. Para desejar bom Natal tenho que ir ao lado do meu pai, ao lado da minha mãe, ao lado do, da mãe do Gui e ao lado do pai do Gui. acaba de ser um dia super confuso, mas pronto, é o Natal não é? e ficava aqui em casa. Portanto, acho que é isso que eu vou fazer, mas eu não sei ao é certo. Entretanto já me maquei, já me vesti, estou assim, estou bastante teen hoje, mas pronto, esta camisola é de uma marca portuguesa que é a Nua e as calças são da Levis, são assim todas largas até lá abaixo, mas é assim que eu estou. Vem aqui duas bonecas no chão, a Mel e a... Julia, não é a Julia, é Laura, por isso vais pegar nelas e vamos lá acima para nos vestirmos para irmos a casa de Alba, almoçar, bora! E pronto, aqui vamos nós, vou levar este casaco. Agora corre para cá! Má da! Há filmar, vamos filmar. Vamos montar esta cama Aqui No quarto da Madalena em Casa da minha mãe Montamos aqui a cama que estava no quarto da Madalena com muito giro Depois vamos dar este berço Que aqui está Tenho dois colchões deste berço Não sei porquê, mas tenho Esta cama ficou aqui Acabei agora mesmo de montar e olhem só, estas Barbies eram todas minhas. Não é giro. Esta era a minha preferida. Adorava esta Barbie. Depois também gostava muito destas botas quando era mais nova. Acho que a minha mãe tinha umas assim. Então eu adorava vestir as minhas Barbies com estas botas. bem foco desta câmara. É uma bela porcaria. Pronto. Esta foi a minha primeira Barbie, eu acho. Lembro-me deste cabelo. Depois esta não é Barbie, esta era uma Nancy. A era meu um pequeno. engraçado! Bom dia! Mais um dia! Bem, hum, no vlog de hoje, para vos situar, hoje é segunda-feira. É, nós agora, o guia acabou de chegar, mas comer finalmente um pãozinho da Gleba, que nós amamos. Encomendámos pãozinho. E também, fiz um live também com a Madalena hoje de manhã, para desanuviar um bocadinho. Hoje ela ainda não tem escola, porque é, é, é véspera de criado, então fazem um ponto. Portanto, estamos aqui por casa. Uh, se bem que hoje é permitido sair até às três, eu acho. Mas pronto, estamos aqui por casa e é por aqui que vamos ficar. E é isso, Malta. Temos este pãozinho maravilhoso. Uns ovinhos feitos pelo Gui. A Helena também... Ah, ah, ah está a fazer as neiras, porquê? Este porque temos queijinho, queijo fresco. Isto é do Babybel, que a Helena por aqui. E que maravilha, este pão tem amêndoa, isto é um pão normal, estes ovinhos maravilhosos. Uau minha mãezinha mãezinha Temos <risos> árvores de Natal montada O que é que pediste ao pai Natal? Paixão. Bilinha já poxa, querido. Uma troca Canete De que cor? Para rosa Gostas muito de cor-de-rosa? Sim, gosto. Sim. Também vou provar uma fatia fatiga. Ela rosna para a mãe. Ah, ele às vezes acha que rosna, mas não mete é medo a ninguém. Portanto, chegou este quadro da Miss Negat, que eu encomendei. Só que não veio o papel de parede, só veio o próprio do quadro. Eu já vos mostro, vai ser para o quarto dela. É muito um cheiro. Volta para o quadro, o papel o quadro. Estás a ver? Está a filmar? Pronto, este é o quadro que eu encomendei da Mrs Migueto. Pronto, este é o quadro que eu encomendei da Mrs Migueto, eu acho que vai ficar muito giro aqui no quarto. Uh, estou a pensar para pendurar aqui, mas ainda não chegou o papel de parede, que vem para este lado, então estou um bocado chateada, porque encomendei tudo e só veio uma parte da encomenda. Uh, portanto, alguma coisa está a falhar aqui. Eu acho que é muito giro com este tom de rosa. Podem ver que há vestígios da Madalena por toda a casa. Portanto, temos uma mel, que é o nome desta boneca, com uma mantinha. Bem, entretanto, enquanto a Madalena esteve a dormir, eu estive a ver Kogi da Crown. uma série que eu tenho gostado muito de ver. E pronto, aproveitámos ela dormiu bastante tempo ainda consegui ver três episódios. Portanto, ela dormiu quase três horas. Portanto, depois acabei por acordá-la, afinal a dormir. E agora estamos a jantar. Não é nada? Ah. dá? Bem, entretanto, estive aqui a arrumar a mesa de jantares, pôr loja na máquina, lavar e arrumar a cozinha. E a arrumar aqui isto, que é só brinquedos da madalena, que ela ajuda imenso a arrumar. Esta câmera não me está a surpreender assim imenso pela positiva. Acho que ela desfoca muito rapidamente, mas tudo bem. E assim que está, a minha casinha é bem natalícia. A ver para o natal e assim, e pronto, isto. me <música>